Fala galera, boa tarde a todos, Está começando a live do coach, hoje é domingo, entrando no ar Live do coach entrando no ar para falar de natação, viu? Não vamos falar de futebol Não vamos falar de futebol não, viu? É natação só Tudo bom galera? Sejam muito bem-vindos, live do coach no ar Sempre é bom estar com vocês aqui, todo domingo a gente se encontra Trago um bocado de notícias para vocês, aí tem uma... Uma pauta longa aqui pra, pra discutir. Pô, Gabriel, não vou nem falar de fute... Não quero falar de futebol, não. Não quero falar, até porque eu nem vi o jogo, né? Bora, galera! Vamos lá! É, esc... demorou um pouquinho, Valde, demorou um pouquinho, demorou um pouquinho. Galera, sejam muito bem-vindos. Live do coach pra falar de natação. Perdi até um, um pouquinho da voz, deixou um pouquinho mais rouca. É, por essa. Por esse resultado aí maravilhoso. Me emocionei aqui, rapaz, bom demais, bom demais, vamos lá, eu vou precisar tomar uma água, viu, para um pouquinho que eu vou ter que tomar uma água, rapaz, que loucura, vamos lá, gente, olha aí, primeiro, é... eu fiquei rouco, olha aí, eu perdi minha voz com essa, com essa, <risos> perdi minha voz com essa aí, vou ter que pegar uma água, Espera aí, para aí que eu vou ter que pegar uma água aqui, que loucura, gente, bom demais, ou oh. Segue o líder, galera. Segue o líder. Deixa eu pegar uma água aqui, senão. Bora pra frente, gente. Ah. Celebrando aí esse bom fim de semana do futebol brasileiro. Inter é líder. Bora, galera. Saudações, gente. Bora. Emocionado ainda. Vamos lá. Primeiro, nesse final de semana teve convenção da UANA. A gente teve bastante ocupado nesses últimos dias porque foram várias palestras bem interessante. A Uana fez um belo trabalho desde sexta-feira, um trabalho bem legal. Não teve palestras em português, mas foram apresentados vários programas que estão em andamento para esse ano, porque é um ano diferente. Vocês vão de convir, que é um ano diferente. Por falar em palestras, a CBDA está realizando nesses próximos dias uma um curso. Já começou, acho que desde a semana passada, com a palestra do. Na sexta-feira começou com a palestra do Cafu. Uma palestra de águas abertas promovida, né? Exatamente por águas abertas. <coughs> tá aí o... o Arapiraca, que eu acho que vai dar a palestra dele amanhã. Não é isso, Arapiraca? Você vai dar a sua palestra amanhã. Tenho certeza que vai ser uma palestra boa. A minha é dia 27, quarta-feira, eu tenho uma palestra. E uh, essa ideia das palestras foi dada pelo professor Sérgio Silva. E eu, na minha palestra eu decidi fazer algo diferente. Eu vou fazer uma, uma busca de quem eram os atletas de alto rendimento na sua fase de desenvolvimento e aonde eles chegaram. Então, tipo, eu vou conseguir fazer uma avaliação da onde eles saíram e, e como eles chegaram. Pra fazer Porque todo mundo tem, às vezes tem uma ideia... Que pensa que o atleta sempre foi de alto rendimento Então nós vamos dar uma olhada é, nesse aspecto É a palestra que eu vou apresentar na CBDA <risos> Recebi sexta-feira, galera, ó O livro do Cordani O livro do Cordani Eu tive o prazer de escrever a, a orelha do livro Aqui está a orelha do livro Eu que fiz a orelha do livro foi muito E esse é um livro muito interessante, cara os 80 anos de história da natação brasileira, ele tem um aspecto não só pelas histórias e todas as conquistas que aqui estão descritas, mas ele é daqueles livros, sabe aqueles livros de mesa, que você tem que botar numa mesa para ler, porque ele é um livro grande, e ele é todo e é um livro muito ilustrado, tem fotos bacanas, olha, é um livro assim, olha, realmente vale muito a pena, viu? E quem não conseguiu, quem não leu, quem não comprou o livro ainda, ele já está disponível no site da Swing Channel. Pode comprar, a gente, porque realmente vale a pena. Chegou na sexta-feira pra mim. É, gostaria de falar pra vocês que uh, nessa época de pandemia... Muitos clubes já retomaram o treinamento, todo mundo deu férias pequenas, a gente sabe disso, mas houve uma temporada de, de training camps que aconteceu lá no Marialenque, né? muita gente estava inclusive treinando no Marialenque, até segue, né parece que o Bruno Frats ainda está lá, o Luiz Altamira ainda está lá, a equipe do Cafu vive lá, né mas agora existe um grupo que está na altitude, então nós temos em, uh, em Serra Nevada, o Fernando Pocente levou o Alan do Carmo e a Ana Marcela, mais a Gabriele Roncato e a Natália Almeida. E a Natália Almeida estão treinando lá em Serra Nevada. Hoje, hoje, o grupo de São Paulo, né, tem um grupo saindo da Natação Americana, e o Corim e o Sesi estão indo para Las Lomas, no México. Então, lá da Natação Americana vai o grupo grande até o Murilo, o Vitor, o João, o Eduarda e a Isabela, junto com o treinador Fábio Cremonês, e o Carlos Matheus, o Carlão, está levando o Brandon, mais o Vander e o Davi Mourão, o grupo do SESI, aliás o Davi Mourão, que era atleta do, do, do Corinthians, está indo fazer esse training camp que vai ser em Las Lomas, uh, no México. Ainda sobre uh, training camp, o Vanzella, o Fernando Vanzella, está programando levar o grupo principal dele para fazer um treinamento em Recife, na piscina do Santos Dumont. O São Recife tem feito aí um, um belo trabalho desde o início uh, e o, o Vanzella sempre gostou de fazer training camp com o grupo dele. Então ele está pegando o grupo principal dele e ele estaria indo para Recife. Eu quero falar com vocês a respeito de campeonato sul-americano absoluto. É, o Sul-Americano Absoluto, o regulamento está aqui. Quem for na Best Swimming, você consegue inclusive ler lá, tá todo lá. O regulamento tá lá já na Best Swimming. O Campeonato Sul-Americano. É, a natação está marcada de 16 a 19 de março, naquela piscina do. naquela piscina do. Uh, que foi que recebeu os Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, em Buenos Aires. Né? e é a mesma piscina que vai receber as competições de saltos, finado artísticos e, e, e polo aquático. As águas abertas, as águas abertas devem acontecer no, nos dias 24 a 28 de março. A, a, a, ainda, nós não, ainda não temos uma localização para a disputa de águas abertas do sul-americano, mas bem provavelmente vai ser em Santa Fé. A CONSANAT deve confirmar firmar em, em breve, mas eu falei é, com a CONSANAT e a Confederação Argentina na sexta-feira, então provavelmente acontecerá em Santa Fé. A Argentina, neste momento, é, as fronteiras estão fechadas, neste momento as fronteiras para entrar na Argentina estão fechadas, entretanto, no decreto presidencial, e essa informação é importante e que vai tranquilizar, porque eu sei, eu já vi que tem gente que está aqui na, na live, que tem atleta e vai estar envolvido na seleção, a Argentina nesse momento está fechada, as fronteiras estão fechadas, entretanto... Dentro do decreto-lei que estabelece esse fechamento de fronteiras, existem algumas exceções. Entre essas exceções, evidentemente, você não pode fechar fronteiras para né? o cidadão, o cidadão argentino que volta de viagem. E além de, de, de políticos, né? As eh, representações diplomáticas, e tem um detalhe que favorece... Que favorece... E garante a, a, a, a realização do Campeonato Sul-Americano, que é a presença dos atletas. Lá no decreto presidencial está escrito, na medida, né, desportistas de que cumpram os protocolos estabelecidos pelas organizações para eventos internacionais. Isso basicamente... É, foi por conta da Copa Libertadores da América, do futebol. Né? O futebol sempre é, tem prioridade no nosso, na nossa cultura, a gente sabe disso. Então, da mesma forma que o Grêmio Náutico União conseguiu que os seus principais atletas pudessem treinar, graças ao fato de que Inter e Grêmio estavam treinando. Isso é, é, quem não sabe, foi isso que aconteceu. E a mesma coisa agora. Na Argentina, para você ter acesso ao país... Né? existe um, um, uma linha lá que diz os desportistas que forem participar de eventos internacionais e sigam os protocolos estabelecidos pela organização têm acesso ao, ao país então isso é uma garantia mais ou menos de talvez de tranquilidade de que a competição está confirmada né? a CBDA deve soltar es, essa semana eu uh, conversei com o Fischer na sexta-feira a pré-lista está praticamente pronta. A pré-lista que sai, o sul americano são, são 28 nomes, são 14 homens e 14 mulheres. 28 nomes fazem parte da delegação brasileira. Campeonato sul-americano, nós vamos mandar uma delegação de 17 a 21 anos. Olha, eu acompanho natação, gente, há muitos anos, há muitos anos. Para campeonato sul-americano absoluto, isso nunca aconteceu. É a primeira vez, nós já mandamos para Copa Latina, nós já mandamos para jogos Odessur, mas para campeonato sul-americano, o Brasil, desde que eu acompanho natação, e olha, estamos falando aí de mais de 30 anos, o Brasil nunca mandou uma seleção júnior, que é o que vai acontecer agora, né? E essa mesma equipe, essa mesma faixa etária, é a equipe que disputará os jogos pan-americanos uh, da categoria júnior, os jogos pan-americanos da categoria júnior, que vai até a 21 anos de idade, que acontece e, e que vai acontecer em Medellín na Colômbia, e o campeão da prova individual, isso até já publiquei já falei aqui na Best Stream, já falei na Best na, na, na, falei aqui na, no, na live, já publiquei na Best Stream, o campeão garante vaga automática para os jogos pan-americanos de 2023, então... É uma faixa etária muito especial. É um grupo que a gente tem que olhar com muita atenção. É um grupo de, além de talentosos, além de, de, de, de, de nomes de destaque, são nomes que não fique surpreso se esses nomes não aparecerem no time que vai para Tóquio, Não fique surpreso. E muitos desses nomes estarão com certeza no time que vai para Paris em 2024. De toda a delegação, de todos os atletas convocados, nós só tivemos uma defecção um atleta que fez opção pedindo desconvocação que foi a Maria Fernanda Costa, nadadora do Flamengo foi uma opção técnica né não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com lesão não tem nada, a Mafê e, e a comissão técnica dela uh, decidiram permanecer treinando no Rio de Janeiro com foco no time olímpico, o objetivo da Mafê é fazer parte da seleção olímpica que vai para Tóquio, então aí uh, foi uma, uma opção uh, técnica da Mafê e, e, e do seu corpo técnico e por isso ela está fora da delegação que vai para o Campeonato Sul-Americano. Na minha pauta agora, eu quero falar... Eu tenho uma pauta muito importante para falar com vocês sobre CBC. Sobre CBC. Primeiro eu vou dar uma volta agora pela, pela natação internacional. Né? Eu quero falar primeiro de Olimpíada. Quem acompanhou desde, desde quinta-feira, nós tivemos uma publicação do jornal The Times que foi rechaçada por todo mundo e foi, uma um, um, na minha opinião, uma grande bola fora, né? Eu acho que os caras largaram na frente. E não precisa ser muito gênio para entender que foi uma mancada, né? O jornalista é um jornalista fantástico, um jornalista maravilhoso, um cara que já mora no Japão há 20 e tantos anos de idade, não é um cara bobo. Pode ter certeza que o que ele escreveu não é mentira, pode ter certeza que não é mentira, só que ele deu cartaz que não merece, né? porque ele escutou de um integrante do governo japonês, um integrante, um integrante do governo japonês que já viu que não vai dar para fazer a Olimpíada. E ele publicou isso. Só que um integrante do governo japonês não decide cancelar a Olimpíada. Aliás, todo o governo do Japão... Todo, todos, todos os integrantes do governo do Japão não têm o poder de cancelar a Olimpíada, gente. Todos. Eu tô falando todo o parlamento, o primeiro-ministro, todos eles não têm o direito de cancelar a Olimpíada. Eles não têm, porque existe um contrato. Nós estamos falando de um evento de bilhões de dólares. Você não cancela a Olimpíada porque eu não quero fazer, eu não quero mais sabe, a Olimpíada só se cancela em diversas reuniões, com presença de advogado, com presença, com lavração de, de escritura, por favor, gente, Isso é, sabe, então, e outra, a Olimpíada em 2020, ela foi transferida com 120 dias antes da abertura, agora eu vou can cancelar ela com 180, por favor, então foi uma grande mancada, eu acho, acho que o Times largou na frente, tem mais, viu, gente, a Olimpíada pode ser cancelada. A Olimpíada pode não acontecer. Isso é, é, é, é possível, talvez até provável, pelo jeito que as coisas andam. Mas agora, nesse momento, um integrante. Não, não, não, não. Largaram na frente, largaram o freio. Meio, mês mesmo. Vou falar agora já já do CBC. Tô chamando para todo mundo ficar ligado, porque o assunto o CBC é importante e precisa participação de todos para que vocês possam entender o que está acontecendo. Vou falar de natação internacional, tivemos nesse final de semana uma competição na Itália, o Thomas Secon, garoto, cara, esse cara é muito bom, esse garoto estava no, nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, um italiano, ele é magro, ele é alto, ele nada costas, e nada borboleta, nada medley, ele já é o recordista italiano de 100 costas na longa 52,84. esse fim de semana ele bateu o recorde do 50 da borboleta na curta, 22,63. esse garoto é talentoso, é um bom nadador. Teve competição esse fim de semana também na Bélgica, né que foi a Copa Flanders Cup. O resultado não foi bom. Aliás, uma coisa interessante que me chamou a atenção, poucos nadadores na competição, sem público e muitos critérios e muitos protocolos. E olha, gente, eu... eu, eu depois do que, o que tem acontecido no mundo inteiro, e até aqui é uma coisa que me chama muito a atenção, a tendência é a gente caminhar para essa linha, viu gente? para os próximos meses, até que as coisas consigam ser regularizadas, sejam competições menores, cheias de protocolos, com menos gente, é o que tá caminhando. Mas as, os resultados lá não foram bons. Bons mesmo foi a Copa Kozuki Kitajima, vou falar agora. Copa Kozuki Kitajima foi sensacional. Copa Kozuki Kitajima é, eu gostei demais do, Katsumo, do Katsuhiro Matsumoto. Ele que foi medalha de prata naquele 200 livros. 200 livros do Mundial de Guanaju. Vou relembrar para vocês. O Danas Rapsis ganha a prova, é desclassificado, mexeu na saída, Sunyan em campeão. O Katsuhiro Matsumoto ficou em segundo, japonês. Na época ele nunca tinha nadado abaixo de 46, ele fez 1.45.22 e bateu o recorde eh, japonês, e hoje ele rebateu o recorde japonês 1.45.13 para janeiro, é um tempasso, viu gente? E ele mesmo, o, o Matsumoto, no sábado, o recorde japonês ele bateu na sexta, no sábado ele ganhou o 100 livre, então, um cara que tá bem, ganhou 48. Foram três nadadores do Japão. O Japão tem um bom revezamento de 100 livre, viu, gente? Fica ligado que o Japão no 4 por 100 livre é destaque. E o, o Shomasata é um garoto novo, 19 anos de idade. Ele foi campeão mundial júnior uh, em 2019. E aí foi pra Budapeste. O Fábio Cremones, que tá por aí, deve ter visto ele por lá. e Ele. Fez 2.6 lá nos 200 metros na do peito. Quarto melhor uh, nadador da história dos 200 peitos. O japonês agora... O Japão agora tem dois nadadores na casa dos 2.6. E é um garoto novo. Ele, inclusive, também ganhou o 100 peito com a marca não tão expressiva, 59.8. 59.8 para 2.6. Tem uma diferença tremenda, né? Eu acho que foi... foi Ainda no Japão, acho que tem um negócio bem legal. Foi o fato da Hikaku, Irei, da Hikaku Ike. É, vocês lembram que a nadadora que estava com... Com, com câncer aquela coisa toda então se recuperou e ela andou para 55 35 então fez o índice olímpico uh, fez uhum. o índice para participar da seletiva olímpica perdão Tamer, how are you my friend Tamer e é, 55 35 então ela também ela já tinha o 50 livre para nadar seletiva olímpica do Japão agora ela faz a a, a marca também do 100 livre e olha que recuperação viu gente eu até acho que eu não vejo ela com chance de fazer nada nessa Olimpíada... Mas eu não ficaria muito surpreso se ela conseguir uma vaga no revezamento do Japão... O Japão tem todos os revezamentos classificados... Me parece que só o 4% medley misto... Que foi desclassificado no Mundial de Guanaju... Que parece que não está classificado... Se alguém puder me corrigir aí... Eu sei que eles têm um revezamento deles que não está classificado... Eu acho que é o 4% medley misto que não conseguiu a vaga... Ainda sobre natação internacional... Eu, hey, I'm fã de você, Tamer, thank you, thank you, thank you, Tamer, thank you. Mabruk, Mabruk. Eu, eu vou falar de vocês agora. O Japão vem forte, muito forte, Danilo, muito forte. Ainda antes de entrar, é, eu tenho mais dois assuntos. Hoje até vai ser uma live um pouquinho menor, gente. Eu tenho dois assuntos para falar agora. O primeiro é ser uma seletiva olímpica. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas para vocês. Porque eu acho que está na hora da gente começar a pensar nisso. É, nós não sabemos se vai ter a Olimpíada. Nós não sabemos. Nós não, não temos essa certeza, nós não temos essa garantia. Mas nós temos que trabalhar como se nós fôssemos ter Olimpíada, né? É, ó, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta boa. Pergunta boa e importante que eu, antes de eu falar disso. Os atletas do Brasil podem competir na Europa? Sim, hoje, não sei amanhã. Sim, hoje, eu não sei amanhã Por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo, os países baixos Que vão sediar o... A seletiva de polo aquático masculino De 9 a 14 de fevereiro O Brasil está nessa, delega... tá nessa, nessa, nessa competição Já proibiu a entrada dos, dos estrangeiros no país do... Vindos do Brasil Aliás, não só do Brasil né? Grã-Bretanha, África do Sul E todos os América... países da América do Sul então, existem países que estão nos deixando entrar, né? por exemplo, tem uma outra, uma outra uh, alternativa, Portugal. Os voos do Brasil a Portugal estão autorizados, mas de Portugal para outros países da Europa já tem restrição, por conta da entrada dos brasileiros. E, e aí a gente está falando dessa nova mutação né, do vírus, dessa nova mutação do vírus, que já está aqui nos Estados Unidos. É, hoje eu publiquei no blog do Coach que desde ontem foi decretado... O fechamento de todas as atividades esportivas dentro da Universidade de Michigan. Universidade de Michigan, Universidade de Michigan, que fica no, na região norte dos Estados Unidos, né? Na é cidade de Ann Arbor e lá o, foi identificado alguns atletas estudantes com o vírus, né? Com o vírus, e essa variante b 117 e. De... e foi decretado por 14 dias o fechamento de todas as atividades esportivas dentro da universidade então aí nós estamos falando de treinamentos de competições e fora, né, então por exemplo os treinadores universitários são proibidos de ir treinar fora inclusive, né, e aí por exemplo a... atingindo a natação, nós temos o Luiz Gustavo Borges, né, que é atleta do Pinheiros, o filho do Gustavo Borges, que é um, um dos meninos que tem grandes chances, inclusive, de fazer parte da equipe brasileira, e temos um atleta, um, um treinador que faz parte da comissão técnica né, da, da Universidade de Michigan, o pessoal do Rio de Janeiro deve lembrar dele, o Cauli Bedran, que já mora há algum tempo nos Estados Unidos, o Cauli faz parte da comissão técnica de Michigan, eles estão proibidos de treinar por 14 dias, então a quarentena que foi determinada, paralisação por completo de todas as atividades esportivas, as aulas na própria Universidade Mística, estão todas elas sendo feitas online, então é, a circulação só era dos atletas, por conta dessa variante, essa mutação, é, todos os atletas foram proibidos. Em fevereiro, inclusive, temos uma etapa é, na, na França, que está aí o Pedro falando, aí, o Pedro está aí presente, Pedro é... É, é, é radicado. na França está indicando que o presidente francês está tá dizendo que vai ter um pronunciamento na, na quarta-feira, na França existe um, um, um... a série de Grand Prix da França, ela, ela ganhou até o nome daquela nadadora que morreu há, há dois anos, há três anos, né? Como é o nome da menina? Rapaz, às vezes dá, um, dá uns brancos no coach aqui, é uma nadadora que morreu na queda de... de, de de helicóptero, não. essa etapa de fevereiro é a etapa, me parece que é a etapa de Nice, que é na primeira semana, primeira semana de Nice, é Nice, é Nice, na primeira semana de fevereiro. E, e, e vários brasileiros, inclusive, isso aí, Camille Mufac, Camille Mufac que morreu numa queda de helicóptero, o, o, o, a série de Grand Prix da Federação Francesa, que são duas etapas, né? É uma em fevereiro e uma em março. E essa de fevereiro já havia até a, a, a, a organização do, de alguns clubes do Brasil, o Comitê Olímpico do Brasil, inclusive participando dessas ações, de levar alguns atletas brasileiros para competir nessa, nesse evento. E a gente não sabe, né o evento até vai acontecer o evento está marcado entre os franceses, tudo certo, o problema todo passa a ser essa entrada do, do, dos estrangeiros, porque quando entra um estrangeiro, você tem os protocolos, você tem o controle, tem a própria vigilância sanitária, que muitas vezes o, o próprio desportista, a federação francesa, quer a presença de um nadador estrangeiro na competição, mas o governo francês não quer, o, né, o ministro de, de, de saúde não quer. Então é algo que acaba realmente fugindo um pouco da decisão esportiva e passa a ser uma decisão é, é, sanitária e política, principalmente. Né? É, nós, graças ao bom relacionamento que nós temos com... Portugal tem sido, a porta de entrada do Brasil na Europa tem sido Portugal, tem sido bastante providencial dessa relação, né? E, e por enquanto, aí é, é, que eu digo, se você me pergunta, coach, será que dá pra eu marcar uma viagem pra eu competir na Europa? A minha resposta é simples, hoje sim, amanhã não sei, né? Hoje sim, hoje tá liberado, mas amanhã não tá. Então é algo que, que fica... E por incrível que pareça, é algo que nós vamos ter que lidar. Os brasileiros estão podendo entrar, porém, sete dias de quarentena mais teste. Meio complicado, talvez, para os brasileiros. É e o, o que acontece é o seguinte, é você chegar na, na França é, e não poder sair do hotel por sete dias ou coisa parecida, enfim. É, é, é algo que está realmente dificultando o processo todo e é algo que... Então, por isso é que eu sempre, eu sempre digo, toda vez que alguém me pergunta sobre a Olimpíada, eu sempre digo, né? Dia 23 de julho as coisas estão normalizadas. O problema é chegar até lá. O problema é o treinamento até lá, as competições até lá, as seletivas até lá. Dia 23 de julho, galera, tá tudo liberado, tá tudo tranquilo. O que eu queria falar sobre as seletivas é de que vários países já estão revendo os seus critérios e as suas organizações de seletivas. Então, por exemplo, a Itália ampliou o número... Uh, de, uh, ampliar a data todo mundo ampliou porque mudou a data da competição. Mas ampliou o número de oportunidades e chamou nadadores a mais baseado no, nos resultados do ano passado. A Grã-Bretanha decidiu chamar quatro nadadores de forma antecipada. A Grã-Bretanha tem uma seletiva? Tem. Mas ela já decidiu colocar quatro nadadores pré-classificados. Um deles é, inclusive, é o uh, uh, uh, Adam Piri. O Adam Piri já está na Olimpíada, por exemplo, né? O Japão... Até este momento, até este momento ele mantém os mesmos critérios, ele mantém os mesmos critérios, e o Japão só tem um nadador classificado, que é o, exatamente o, o, o, o, o Dai Seto, que não participou nesse final de semana da Copa Kozuki Kitajima, porque o, o, o Dayaceto Seto ganhou as provas dos 200 e os 400 medley. O Canadá ontem fez a... a, a o, o Canadá já, é quem mais mudou até agora, o Canadá é quem mais mudou. Canadá, quem mais mudou? Primeiro, o Canadá fechou a seletiva. O Canadá fechou a seletiva. O que quer dizer isso? A seletiva só participa quem eles chamar. Então, o Canadá não tem o atleta, pegou o índice e vai entrar, não. O, o Canadá já decidiu que só vai nadar 30 nadadores por prova e ele que faz a chamada dos atletas. É a primeira coisa. E agora da sexta para o sábado, fez uma outra mudança, uma outra mudança, o Canadá decidiu mudar a seletiva para maio, você estava marcada para abril, passou para maio, e agora convocou por antecipação seis nadadoras, seis mulheres. Então, é, Canadá, Grã-Bretanha, França, a França mudou também, a Espanha mudou, a Itália mudou, então o que eu começo a identificar é de que, uh, e hoje, eu acabei de ler hoje uma entrevista do novo presidente da Swim austrália o um novo presidente da Sumi-Austrália, que, uh, que é um, um, um nome famosíssimo, né? Porque é um cara que já foi grande nadador, que é o, o, o fundista, e ele fez, deu uma declaração muito interessante, até vou ver aqui, ele disse o seguinte que, uh, infelizmente, nós temos que ter um plano B, e o plano B, basicamente, nesse momento, é estar preparado para aquilo que a gente não quer sei lá, um cancelamento de, de, de, de seletiva ou coisa parecida, então ele e, aliás, teve uns resultados maravilhosos esse final de semana na Austrália, acabei nem dizendo, né, que a, a menina Kelly McKeown fez 5 51 nos 200 costas, a menina é brincadeira e, o, e, o, e, e nesse final de semana quando e, e essa declaração, acho que é uma declaração bem interessante do presidente da o novo presidente da SUME Austrália é porque ele diz o seguinte que na medida em que você começa a lidar com o com que você não tem mais controle, né, que você, não, você não, não sabe mais o que vai acontecer, você tem que estar preparado, tem que ter um plano B. E ele usa exatamente essa expressão, é o plano B. Então o plano B é algo, inclusive, que está... Uh, eu li nos regulamentos... Qual foi o regulamento que eu li? Eu acho que foi no regulamento da, do Canadá. No Canadá tem um regulamento muito interessante que... Uh, ele diz o seguinte, que é como se uh, se tudo der errado, se a seletiva for cancelada, se, o, se nós não pudermos fazer isso, não pudermos fazer aquilo, o diretor técnico do Canadá, ele tem por regulamento autoridade para fazer a convocação dos atletas. Ele tem como autoridade e é, é, é, é, liderança para estabelecer quem serão os atletas que vão. Esse talvez seja o plano que ninguém quer utilizar, mas o que está me chamando a atenção e aonde eu, onde eu quero chegar, eu acho que vocês vão entender o meu ponto, é que é, nós não podemos simplesmente trabalhar é, com a ideia e a opção de que de 19 a 24 de abril tem uma seletiva olímpica no Maria Lenk. Nós precisamos trabalhar. Se tudo der certo, vai ser assim, mas se não for assim, vai ser assado, e se não for assado, vai ser açaí, sabe? Porque, infelizmente, das co do jeito que as coisas estão indo, do jeito que as coisas estão indo, me parece que nós precisamos ter alternativas. Para algumas situações. Então, tipo, se a seletiva não for dia tal, vai ser tal, só tantos atletas. Nós vamos ter que começar a trabalhar em cima disso. E eu, e eu como eu disse, eu não estou aqui, não sou eu que trago a, a, a, as respostas, né? Eu estou trazendo só o problema, mas principalmente o questionamento porque eu acho que tem treinadores que aqui fazem parte, que assistem, o pessoal que assiste a live depois, eu acho que tá na hora também de a gente já pensar, e eu tenho certeza de que tem pessoas muito inteligentes sobre esse aspecto, já talvez pensando, porque nós vamos, uh, nós vamos ter que estar prontos para o que possa vir a acontecer, alternativas, é, é, é, é com certeza, é, nós precisamos saber o que vai acontecer, nós não sabemos, né, e... E aí eu até acho assim, tem determinado tipo de, de, de, de posição, por exemplo, hoje, neste momento, os eventos estão liberados, né? Vai que daqui a dois meses só estejam liberados para 150 pessoas. Então aí você vai fazer uma seletiva só com os atletas. Você vai ter que se adaptar. Essa é a capacidade de adaptação, você vai ter que trabalhar em cima disso. E é mais ou menos que eu queria falar. Bom... Eu vou falar o último assunto agora, o último assunto agora é sobre CBC. CBC é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, CBC é um negócio sensacional, sou amigo do pessoal do CBC, em 2019 tive o prazer não ser só o criador, mas a pessoa que tocou adiante a... a, a a organização da Copa CBC em Porto Alegre, foi uma das melhores competições daquele ano, gostei demais, o CBC foi um negócio assim, fenomenal, foi um negócio fantástico, né? então eu gosto demais do CBC. O CBC começou este ano com uma nova diretoria, por sinal, o presidente do atual o atual presidente do CBC tinha sido presidente, já foi presidente do Tijuca tem descoberto um presidente com um histórico no esporte muito bom. E inclusive já era bastante atuante dentro do CBC. Mas houve algumas modificações, houveram algumas mudanças dentro uh, do, do, do, do, do. do. não do, só do calendário, uh, não só do orçamento, mas principalmente dos critérios. E eu gostaria de chamar a atenção a vocês, porque hoje uma mensalidade do CBC, é, hoje uma mensalidade do CBC é algo é, em torno de 3 mil e poucos, é um pouco menos de 4 mil reais. Então hoje custa para um clube cerca de 4 mil reais por mês para fazer parte do CBC e para ter direito a uma série uh, de. Uh, um, para ter uma série de. de, de de oportunidades, seja dentro dos editais que são feitos, das competições que são organizadas. Então o CBC ele, ele é uma entidade que ela, ele nasceu para favorecer, para facilitar o desenvolvimento do esporte de base do Brasil. Eu estou ajeitando o negócio aqui, gente. Então o que acontece é o seguinte... Por conta, por conta do CBC, nós temos tido uma oportunidade muito grande, muito grande, de uh, uh, clubes terem acesso a talvez possibilidades que antigamente eles não teriam. E o que quer dizer isso? Os clubes têm tido a oportunidade de participar de eventos que talvez não estivessem presentes. Pelas novas determinações que foram estabelecidas para 2021, houve, primeiro, redução do número de eventos. É, foi cortado a Copa CBC, né? E foi cortado, principalmente, a oferta aos clubes. Foi estabelecido um ranking, né? Foi estabelecido um ranking uh, uh, e este ranking de, de de de que estabelece a quantidade que estabelece a quantidade de pessoas que viajam para as competições. Esse ranking limitou-se para os 10 primeiros colocados. Então os 10 melhores clubes classificados nos campeonatos brasileiros são os clubes que terão direito às passagens. Então, gente, é... eu, eu, eu até sou a favor da meritocracia, eu sou a favor da meritocracia, sempre fui, só que eu acho que você tirar a oportunidade de um clube que contribui com cerca de 48 mil reais por ano de ter pelo menos um ou dois atletas participantes em todos os eventos nacionais, eu acho que o CBC fez um gol contra dos maiores possíveis e imagináveis. Eu acho que um clube como... Eu não vou dizer o nome do clube, mas um clube de uma cidade, de uma capital do Nordeste, que faz um esforço enorme, enorme, pra, gente, 4 mil reais para um clube desses... Né? para um clube como o, o Pinheiros ou o Minas, que tem 30 modalidades esportivas, você pega 4 mil reais, tu divide lá entre em 10, 15 mensais uh, modalidades dá cento e poucos reais para cada modalidade, isso não é nada mas para um clube do Nordeste, que às vezes tem duas modalidades, três, quatro é, é muito dinheiro e aí, gente então, é, é, essa determinação essa determinação e aí eu poderia assim, eu acho que é uma coisa importante, porque o CBC, ele só serve, o CBC só existe, se ele for grande, não tem, se você se você é de um clube pequeno, você tá com problema, se você é de um clube grande, não tem problema que o meu clube vai ficar entre os 10, você está muito enganado, porque se o CBC começa a perder filiado... O CBC perde o sentido... E acaba o CBC... <risos> Sabe? Sabe aquela história de que estamos todos no mesmo barco? Eu fiz toda aquela Copa CBC... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca falei... Eu fiz toda aquela Copa CBC... Todo o trabalho da Copa CBC... De organização, de formação, de viagem... Lá em Porto Alegre eu não recebi nada... Porque aquilo era bom para natação... E eu estou dizendo isso hoje para vocês... Porque o que tem que ser feito pela Copa, pela, pelos clubes agora no CBC é bom para natação. E o que eu estou falando de natação é a mesma coisa para as águas abertas. São só os 10 primeiros colocados, gente. Então tem muitos clubes, muitos clubes, que estarão sendo prejudicados nisso. Bom, o que, que eu fiz? Aí eu vou dizer agora, pronto, eu contei o problema para vocês. Contei o problema. Agora eu vou dizer a solução. Fiz uma postagem, liguei para o CBC, conversei com o CBC, conversei com uma pessoa do CBC que me disse que iria é, se movimentar nesse sentido, certo? Só que o que eu acho que tem que acontecer? Agora passo a bola para pais e treinadores e dirigentes. Vocês têm que fazer o lado de vocês. Vocês vão ter que ir atrás dos dirigentes dos clubes de vocês e terão que ir buscar junto as, a diretoria do CBC, poxa, se for assim não vai, não vai valer a pena para mim ser filiado ao CBC, eu vou gastar um dinheiro que não vai... Que, porque é importante que o CBC atenda a todos os clubes, por menores que sejam, por menores que sejam, e eu de novo, eu sou a favor da meritocracia, eu sou a favor da meritocracia, para os melhores, o maior, é isso, sempre tem que ser assim, sempre, sempre vai ser assim não pode ser diferente nós estamos falando de esporte de alto rendimento mesmo sendo esporte de base que é o que é o princípio do CBC que é o desenvolvimento do esporte de base nós precisamos valorizar nós precisamos valorizar a iniciativa de desenvolvimento em todos os clubes e as regiões do país é muito importante que vocês se organizem nesse sentido e a organização é simples por favor CBC reveja os critérios porque não está atendendo a demanda do nosso clube, e estamos com medo de que isso possa vir a prejudicar, e eu conversei inclusive com uma pessoa do Nado Artístico, não é da nossa modalidade, nós não sabemos muita coisa, mas a mesma coisa ficou configurado Nado Artístico, e mais, tem muita gente, ah, isso aí é culpa da CBD, gente, a CBD não tem absolutamente nada a ver com isso, nem CBDA, nem Federação, não, não tem absolutamente nada a ver com o CBC. Eles são parceiros. Quem tem a ver com o CBC chama-se clubes e CBC. Essa é a relação. Só que nós fazemos parte de uma comunidade. Nós todos estamos envolvidos nisso. Então nós todos precisamos agir. Então o comunicado que eu queria dar a vocês hoje é um comunicado de conscientização. Vocês precisam entrar em contato. Com os dirigentes dos clubes de vocês e junto à CBC. Pedindo uma revisão, apontando o que pode vir a acontecer. Porque o que eu estou dizendo é muito real e realmente pode acontecer. Ó, tem mais uma notícia para terminar. Diz vocês que hoje ia ser mais menor por conta da, da vitória do Inter a liderança. O Joe Biden acabou de baixar um decreto eh, botando as restrições de viagem para Brasil, Irlanda, Grã-Bretanha, Europa, ou seja, uh, agora ele acrescentou África do Sul, então nós, neste momento, os voos do Brasil, que estariam autorizados a partir do dia 26, acabaram de ser cancelados novamente, essas decisões, elas não têm, essas decisões elas não têm uh, tempo de uh, uh, um, determinado. Então, o, os voos para todos os passageiros vindos do Brasil para os Estados Unidos, uh, Estados Unidos, Europa, Grã-Bretanha, Irlanda uh, e África do Sul estão suspensos para acabar o que o, o Donald Trump tinha levantado, ia voltar no dia 26 e está confirmado que todos os... os, os Uh, voos estão uh, fechados a partir, uh, desde já, des, des, não, desde o dia 26, dia 26, estava marcado o dia 26, essa, essa uh, é, é, eles chamam de executive order, né? o que no Brasil seria a MP, né, as medidas provisórias, então a medida provisória uh, volta, volta ao que o Donald Trump tinha estabelecido em 24 de maio, desde o dia 24 de maio, os brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos, e vão continuar, não, não vai ter nada tão cedo. Só entram nos Estados Unidos as pessoas que têm ou cidadania ou são portadores do green card. É isso, gente! Valeu! Tem alguma dúvida aqui? Deixa eu ver aqui. Uma discussão, fazendo, entender a nossa universalidade. Muito bom. Obrigado, Carlos Moita. Obrigado, cara. Valeu, Heloísa. Você é uma pessoa maravilhosa, Heloísa. Obrigado, cara. Valeu. Toninho, falta uma política esportiva no país. Toninho, cara, eu, eu, eu sempre acho que falta, mas a gente falta de nós também nos organizarmos. Muita gente, é, muitas vezes a gente, a gente, a gente fica sempre esperando que os outros façam, e a gente pode fazer. Não precisa só esperar dos outros, não. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui, lá pra trás, o CBC. Grande Taba tirando onda. Final da Libertadores com liberação de público. Impressionante, cara, impressionante. Mas, ó, é... é, é... Eu não adianta, não, não tem como competir contra o futebol não, viu Cleito? Não tem como competir com o futebol, o futebol faz parte. Algumas regiões de São Paulo com a fase vermelha não estão liberados Eventos, acredito eu, você tem razão, Miguel. Aliás, todos os eventos da CBDA estão suspensos até o dia 31 de janeiro. No, e uma nova reunião dos presidentes deve sair em breve, referente ao mês de fevereiro. Neste momento, todos os eventos dos esportes aquáticos no Brasil estão proibidos. Eu sei que está acontecendo algumas... Uh, travessias em Santa Catarina e no Paraná, estão acontecendo algumas travessias em Santa Catarina e no Paraná que não são organizadas pelas federações estaduais. São, são, são organizadas por, por organizações e entidades locais. As federações estaduais não estão fazendo nenhum evento neste momento, né? E até hoje eu até vi uma situação de, de Rondônia, tá bem ruim também, Amazonas, bastante difícil. É, tomara que as coisas se melhorem o mais breve possível. Gente, fevereiro, não na Bahia, não. Eu não vi prova na Bahia, não, Heloísa. Não, não teve prova de, de, de águas abertas na Bahia, não. Não, não teve, não. Bahia teve um evento só. Ah, assessorias? Talvez, talvez, talvez, é. Talvez, talvez, tem, talvez. Você, talvez você tenha razão, não vi, não. Não vi, não. Valeu, gente! Obrigado, hein? Um bom domingo a vocês. Sei lá por quê, mas hoje eu tô muito contente. Não sei qual é o motivo. Valeu, gente. Obrigado. A gente se vê no próximo domingo. Em fevereiro, volta Best Camp. Tem novidade por aí. A gente se vê. Até lá.